Olá, psicólogas e psicólogos! De 23 a 27 de agosto, ocorrerá a consulta pública para o Conselho Federal e as eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia.